Nopa, pensem comigo agora. Já deve estar claro pra vocês que eu prefiro a escuridão do que a claridade. E... flip? é o esquilo azul que me representa. Flip nasceu em um mundo chamado Pandora, e Pandora simboliza o mal, mas a alma dele conseguiu escapar de lá de alguma forma, e agora ele está aqui para nos alertar do perigo. O problema é que o nosso mundo nega o corpo dele aqui, então a alma dele decidiu se hospedar em meu corpo. É por isso que quando Pandora nos ameaça, barra eu fico brava, a minha aparência muda. Mas mesmo com ele escapando de Pandora e estando aqui com o um papel de nos alertar sobre o perigo em Pandora, ele é considerado mal por ter nascido lá. Agora, se Flip é do mal e a alma dele se encontra dentro de mim, isso quer dizer que Shuazi é do bem e eu sou a verdadeira ameaça? Eu odeio espaguete, gays. chuase Ah, véi, me segure, senão eu vou... Gil, posso saber se foi você que comeu todo o espaguete? E o que, que tá acontecendo aqui? Quem é Gelase de olhos vermelhos em cima de outra Gelase que é muito parecida com o original? Não me chama de Gelase, seu cabelinho vermelho. Vai ser mais mimadinha, sua princesinha fofinha. Tá tudo muito confuso isso daqui. Ai, ah, desde quando eu tenho cara de princesa? Dá uma olhada na minha cara de Gabriel Monteiro. Aham. Uhum. Ou se eu não esmagaria a sua carinha fofa? A única coisa que falta pra tu virar uma princesinha é uma coroa rosa. E esse Gabriel Monteiro, eu consigo transformar em princesinha também só colocando a coroa. Não é porque eu tenho um cara de princesinha que eu sou uma, mas a propósito, por que a Gil tá dormindo acordada aí no chão? Tá pedindo pra dormir também, princesinha? Não, ainda então na caminha que eu te para pra mim. É você que tem a língua mais presa do que o seu intestino? Vai cagar, Xulazi. Sai agora de perto da gel e deixa ela dormir acordada, senão vou mostrar quem é a princesinha mimada aqui. Agora vamos acordar, né? Porque eu acho que tá na hora. Ué, por que não acorda? Ah, deve ser o mundo rejeitando a sua alma, né? Então preciso esperar mais pra que isso passe. Ei, moço. Moço, tem como você colocar meu código do Kwai aí, por favor? E ele já foi, que droga. É em caridade Passa seu código aí que eu coloco. Beleza, o meu código é. Já que ela passou, eu vou hackear o código do Kawaii dela para que ninguém mais possa usar. Já que meu nome é a Incrueldade. aí, o que, o que aconteceu com o meu código? Oxi! Mano, todo o meu dinheiro sumiu! O que. Não, o que a Aime Crueldade fez? Que droga! A Crueldade, o que você fez comigo? E aí, meninas? Vamos amigar? Ah, vocês estão brigando por causa de código do Kuai? Ai, na amizade, você viu na hora certa, garota. Tinha um moço de cabelo vermelho olhando pra um estilaze meio estranha, sabe? Ela tava assim, os olhos vermelhos e tava parecendo um esquilo azul. E, tipo, ela tava dormindo acordada no chão. Aí eu fui pedir pra esse moço colocar o meu código do Kuai, só que ele sumiu. Aí, tipo, a crueldade apareceu e disse que ia colocar o código, só que ela hackeou ele. Incruldade, devolvo o código da Incaridade Vamos ser amigas Ai, ai, povo Vocês preferem porque, quem que é o McLunch? Tava com dinheiro sobrando aqui E a gente podia dar uma passada lá Vamos no McLunch, eu quero o McLunch feliz Ah, sim Pode usar seu código agora Em caridade Bora, eu também amo o McLunch feliz Eu não vou pedir dinheiro dessa vez Porque a felicidade vai ser a comida Ai, amigas. Hum, eu vou escolher aquele brinco. O que eu tô fazendo deitada nesse chão gelado? Ah, deixa-me tentar entender. Então a Shulazi veio guiar comigo. Eu me irritei e acabei entrando na minha forma de flip. E o mundo, negando meu corpo, me fez desmaiar. Tu tá bem, Shulazi? Sem olhos vermelhos com um esquilo azul no ombro? Aqui é a Geoazzi, o ser que talvez vocês tanto tenham medo. Sou eu quem me pergunta agora onde está a Shulazi. Eu vi que tu tá caída no chão gelado desse. E isso me assustou. Mas espera, cadê a Shulazi? Eu tô aqui! E odeio espaguete. Hoje eu tu acordou, ué, que chulaze tá. Geoase, presta atenção na mensagem que eu vou transmitir Senão você vai derreter na minha sombra Como as pessoas que eu sufequei Você não passa de um esquilo azul que fugiu das sombras que a fingir ser do bem Mas eu sei que seus planos são meio longe do que parece Porque seu Deus aqui sou eu E você roubou meu nome em vão Chuase, tu não passa de um ser buscando por atenção Quem roubou meu nome foi você O mundo tá em minhas mãos Se eu quiser só te dou um ban Ou então eu te mordo Não é porque sou dorinho do lindo, fake que eu dou uma de homem morto Nós temos o mesmo corpo, Gil. Por isso tu tá falando coração a coração Isso não pega pra mim Você é escolhida pelo perigo e o perigo sou eu. Escolhida pelo perigo? Como se o perigo fosse um filhote de Spitz. Uma mordida não dá em nada. Você gosta de aumentar? Mas o máximo que pode fazer é arrepiar seu rabinho de o Azul. Chulaz, e você do mal então? Como ouça me ter dessa maneira? Ah, Ju, vem cá comigo aqui que eu vou ter uma conversa muito séria contigo pra ter comido aquele meu espaguete. Thank <laughs> you.